Olá pessoal, como está? Hoje é dia de tradução de música para o português. Hoje faremos a tradução de uma canção do italiano ao português. E a música que ultimamente eu me pego cantarolando é a canção que é negli ultimi tempos, Uh, mi a música que trago hoje é de um cantor muito famoso aqui na Itália Já renomado há muitos anos Que se chama Biagio Antonotti Este cantor eu conheci melhor ano passado Porque ele tornei com a Laura Pausini E pelo que eu vi, pelas entrevistas e tudo mais Ele também já era um dos cantores preferidos dela Antes mesmo, antes de ela iniciar a carreira dela Quando eu fui no show fiquei de boca aberta Você tem que ver a presença desse cara no palco Ele realmente é um homem de espetáculo ele não é que, que canta e dança Ele canta, dança e ele corre Vamos ao que interessa O título da canção é Sapi amore mio Sapi, imperativo do verbo saber Saber Então é saiba, segunda pessoa né? Saiba meu amor Amore mio, amore mio deveria ser uma expressão Que eu quase não estou vontade de traduzir Porque deveria ser patrimônio da humanidade de Tão consagrada no romantismo Que é como é bonito, né? Assim, o italiano, amore mio, dizer amore meu. Então, é isso, meu amor. Questo sono io, este sou eu, tutta una vita per cercare di capire, toda uma vida para procurar entender il finto inverno, o inverno falso, de mentirinha, é o inverno... Aparente, eu diria aparente, misto ao quase eterno sole, misturado ao quase eterno sol. Cercare di capire o que se poi La fine é stata, melhor rinunciare. Se si, então houve um fim, é stata no passado, né? Fine no italiano é feminino, la fine, melhor rinunciare, melhor renunciar solo io eppure inizio bene ma non so finire faccio cose che dovevano servire a non ricadere poi não pagarei più lo stesso eppure inizio bene ma non so finire Eu diria e non è che começo bem inizio bene ma non so finire non sei terminar. Rifaccio cose che dovevano servir, refaço coisas que deveriam servir. A non ricadere, a não recair. Per non pagare più lo stesso errore, para não pagar mais o mesmo erro. Sabe aquela coisa de errar uma vez a duas vezes, né? Aí continua, Tu, tu, tu. Se avanza un pezzo di sto cuore, per tuo nome, tu dici per sempre il tuo cuore. a dover. Olha só, che se si avanza un pezzo di sto cuore, na sua opinião, o che è esse sto, tra virgolette? Entre aspas. Que estou, se você estuda o italiano, você sabe que é o verbo stare, né? Estar. Io sto, tu stai, lui o lei sta. Mas a gente pode estar coração? Io sto cuore. Não tem sentido. Esse estou aqui, é, eu acho que é o limite de abreviação que eu já vi do italiano, porque o italiano é muito certinho no falar. Aqui, nesse contexto, nessa frase, significa questo. Na, no italiano coloquial, a gente ouve, em vez de dizer questo, dizer estou, sabe? Em vez de dizer questa, está. Repito isso no italiano coloquial, na linguagem falada, formalmente é incorreto. Então, neste caso aqui, ouvi, ouvi isso pra que houvesse a rima perfeita que se avança um peço disto cuore, de que se sobra, avança, que se sobra um pedaço deste coração de questo cuore é cuore tuo é seu, é todo seu tu dizes sim per sempre você diz sim para sempre io per non morire ho tatuato te eu para não morrer tatuei Passado, tatuado, e você. Então, sabe, amor meu, que adesso io e te siamo diventati noi. Saiba, meu amor, que agora eu e você siamo diventati noi. Nos tornamos nós, siamo diventati noi. Nesse caso, aquele o ali do siamo caiu para ter uma. Fluidez, uma, um som melhor. E isso ocorre muito, não só em músicas, mas inclusive em poesias. E giorni persi, sono i giorni da rifare. que frase bonita. Ah, uma bela frase. E os dias perdidos são os dias da rifare a serem refeitos. Toda vez que houver da mais um verbo no infinitivo, significa a ser e aí a ação daquele verbo, né? No, nesse caso, rifare, refeito. Senki amore mio? sente pode ser, seja sentir no tato, seja sentir um sentimento, mas pode ser também ouvir. Então, neste caso, amor amore mio é ouça, meu amor. Non sono mica da dover poi perdonare? Não sou tipo a... a ter que ser perdoado. Olha aqui, ó. Dá dever perdonar. É o mesmo caso que eu acabei de explicar, né? De, a ter que ser perdoado. Esse mica normalmente ele dá aquela ideia de adversidade. Pode estar numa frase com non, como nesse caso, não sono mica, dá dover perdonare, mas pode estar também sem o non. Mas é já dá aquela ideia negativa, né? Se ele dissesse assim aqui, é, mica sono dá dever Perdonar já é no uma resposta. Aí diz: Dovresti creder-me e saber-me aceitare. Dovresti. Se trata da segunda pessoa. Tu. Tu dovreste creder-me. Você deveria acreditar em mim e saber-me aceitar. Te lo voglio dire. Quero te dizer. Io più te fa O pé da letra aqui é eu mais você é igual a nós. Uh, usando de matemática aí para ser romântico. Nós na matemática, quando você pede o resultado, se usa o verbo fare, né? Quanto fa due perotto? 2 fa 16. Aí ele continua: Eu distratto e tu perfetta." Eu distraído e você perfeita. Tu Tu. Ai volta no Efreu, um ritornello. Sappi, amore mio, que se avanza um pezzo de sto cuore, cuore tuo, tu dici sì per sempre. E io, per non morire, ho a te. Sappi, amore mio, che adesso io e te siamo diventati noi, che i giorni persi sono i giorni da rifare. Senti, amore mio, Sapi, mio. E por último vem aquela parte que dá aquela emoção. gosto gostando dessa parte. Sapi, amore mio, que o brutto tempo não é sempre um temporal. Que o tempo ruim não é sempre um temporal. Por que, que eu deixei em negrito brutto? Porque bruto literalmente é feio. Só que no italiano usa-se muito bello ou brutto Não só para dizer que algo é feio ou bonito, mas que algo é bacana ou que algo é chato. <risos> Bel tempo é o tempo bom. Bruto tempo é o tempo ruim. Por exemplo, o filme stato belo Não quer dizer que ele foi bonito. Pode ser também, mas não necessariamente. Pode dar a entender que foi um filme legal, bacana. Il filme stato bruto não necessariamente foi feio. Ele foi chato, foi ruim. tá Então, é, saiba, meu amor, que o tempo ruim não é sempre um temporal. Che sei la pelle che ho deciso di tenere. Mm. Olha che frase. Che tu sei la pelle. Che você è la pelle che io decidi ter, manter. Qui tra poco nevica. Aqui tra poco. Daqui a poco neva. Sappi amore mio, sappi amore mio, questo sono io. Si può este arquivo com letra e tradução, gratuitamente, seguindo o link que eu vou deixar aqui na descrição. Dê uma olhadinha aqui, olha, olha que bonito que ficou. Olha só. Letra, tradução, aí dá para estudar e cantar junto, treinar.